Atame, punhal, adaga ou faca de cabo preto. O que é esse instrumento mágico tão falado na bruxaria? Quais são os mistérios por trás deste instrumento, chamado até mesmo de alma da bruxa? Você sabe realmente como utilizar este instrumento mágico e de poder nos seus trabalhos ritualísticos? Hoje eu vou te contar o que não te contam sobre este instrumento mágico, que é muito importante dentro de algumas vertentes da bruxaria.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 O Atami, ao longo das eras, pode ter passado por diversas transformações e ganhado diversos nomes descritos nos Grimórios Mágicos no vídeo de hoje vamos caminhar pela história e compreender de onde veio a ideia de utilizar os atames como ferramentas de poder descobrir o significado por detrás deste instrumento chamado por muitos de a alma da bruxa e você aprenderá a consagrar o seu atame de uma forma adequada de modo a torná-lo mais poderoso dentro das suas ritualísticas então assiste esse vídeo até o final o Atami ao longo da história era muito diferente do que a gente tem hoje, como Atami. E a gente vai vislumbrar isso no passado observando os punhais, as adagas e até mesmo as pontas de palmela que começam a aparecer mais ou menos no período pré-histórico entre a Era dos Metais e a Idade do Cobre. Os atames do passado, né, os punhais, as pontas de palmela, elas eram muito diferentes do que a gente encara hoje em dia como sendo os instrumentos mágicos utilizados pelas bruxas. Mas a sua história inicia lá naquele período pré-histórico. A palavra Tami é de origem bastante recente e ela aparece pela primeira vez na imprensa em 1949, onde Gerald Gardner, que é o criador da Wicca, utilizou dessa palavra em um romance de ficção chamado High Magic's Eye. E esse livro ele chama a atenção porque nele contém algumas ideias do que são os rituais modernos da bruxaria. Antes de Gagner, a palavra Tame não tinha sido utilizada, muito embora houvessem outras palavras semelhantes encontradas em algumas traduções francesas, como, por exemplo, na Chave de Salomão, um grimório muito influente na Era Renascentista e que, por um erro, foi designado para o rei bíblico Salomão. As palavras Artave, Artane e Artame aparecem nas muitas traduções francesas diferentes da clavícula de Salomão, e todas são provavelmente uma tradução errônea da palavra latina artavus. Artavos era uma palavra latina medieval que se traduz como canivete e foi descrita como uma pequena faca usada para afiar as canetas dos escribas. Escriba ou escrivão eram as pessoas da antiguidade e da Idade Média que dominavam as escritas e as usavam para redigir leis da sua região e através de uma hierarquia por detrás de todo esse movimento. O que é muito interessante de se observar e quem sabe até mesmo observar de uma forma poética. As palavras, elas podem ser consideradas uma certa Arma que é poderosa, e em ditados populares, como as palavras são mais afiadas que as lâminas, ou cuidado com as palavras, porque elas cortam e machucam, a gente pode ver, além da dor emocional que pode ser causado por coisas malditas, um poder por detrás, talvez, dessa palavra latina. Para aqueles que utilizam das palavras como uma forma de comando e controle, através de contratos e certos é, leis, Ainda é, nessa época, onde pouquíssimas pessoas sabiam escrever, sabiam ler, é interessante a gente observar mesmo essa questão e pensar que a palavra artavos, que se traduz como canivete e que indica essa faca que afia as canetas dos escribas, pode ser justamente um material muito importante e que possibilita o afiar das palavras e denota este poder das palavras sobre o papel. O atame tem a sua origem antiga, que caminha desde seu uso e significados pela humanidade. Um instrumento poderoso e cheio de mistérios. Mas antes de eu continuar com esse assunto, já deu para perceber que aqui nesse canal você vai encontrar um conteúdo incrível e que vai tornar aí a sua experiência ainda melhor nos seus estudos de trabalhos mágicos. Por isso, não se esquece de deixar o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e se inscrever aqui no canal para não perder nada do que eu trago pra vocês. Ao longo das eras, alguns deuses passaram a ser retratados por seus povos e pela cultura que caminhava por aquelas terras, segurando o atame, ou facas que pareciam muito com o atame. A deusa Hecate é retratada em várias obras com o atame em suas mãos. Uma xilogravura que ilustra a história de Gentibus septentrionalibus de Olaus Magnus, um cartógrafo, escritor e último arcebispo católico da Suécia exilado em Roma, publicada também em Roma em 1555, mostra uma bruxa controlando alguns fantasmas e banindo eles utilizando de um atame em uma mão e a outra empunhando ervas mágicas, trazendo aí o seu poder de banimento. Não é segredo que pela assimilação óbvia do atame é, e o seu estrago físico que pode ser causado, ele é dado como um instrumento de poder, que dá forma à vontade da bruxa, que separa, que corta, que protege e até mesmo destrói. Patricia Crowther é uma das figuras mais conhecidas da Wicca e uma das últimas sumas sacerdotisas iniciadas por Gerald Gardner. Ela descreve em seu livro que em um antigo cântico irlandês, uma jovem mulher que desapareceu e foi dada como morta, um ano depois é avistada, sentada em uma colina de fadas, balançando seu bebê no colo e cantando uma canção de Niná. Entre suas palavras, ela deu instruções ao seu marido sobre como ela poderia ser resgatada e as instruções foram as seguintes. Vir com uma vela de cera na palma das mãos e rapidamente trazer uma faca de cabo preto e acertar de uma só vez com força ao primeiro cavalo que atravessasse o morro. Se ele conseguisse esse feito, então ela retornaria e ficaria com ele. Do contrário, se ele não conseguisse, ela entenderia que deveria voltar para o reino das fadas e imperar como rainha. Essa história mostra as qualidades mágicas da lâmina que se relaciona com o sucesso e a vitória sobre as oposições da vida. Durante as perseguições no período da Inquisição, o Cabo Preto ajudava a diferenciar a faca de magia das facas normais. Afinal de contas, os instrumentos mágicos utilizados na arte tinham que se misturar com os utensílios domésticos, para que então não houvesse nenhum problema. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, mas eu tenho que te convidar para você me seguir lá no Instagram, arroba Cedric Nightingale. Lá tem outros conteúdos que você não vai encontrar aqui, mas que complementam ainda mais o que você tá aprendendo com relação à magia. Então me segue no Instagram, arroba Cedric Nightingale, e me deixa uma mensagem no direct pra gente conversar. Quando Patricia Crowther foi iniciada por Gerald Gardner, ele deu para ela uma tami, ou seja, uma faca de cabo preto. E ele garantiu que essa faca faria o trabalho. Mas ele parecia muito convencido de que no futuro ela receberia uma faca especial. E isso realmente aconteceu. Uma bruxa escocesa enviou para Patricia uma faca que tinha sido da sua avó, de cabo preto de forma tradicional, assim como Gardner tinha Intuído. A gente não pode esquecer que os atames são lâminas e durante um grande período da história as lâminas eram instrumentos relacionados às artes da guerra e da proteção os reis deixavam as suas espadas para os seus filhos como um símbolo de transferência de poder e os cavaleiros com decorados de guerra faziam o mesmo com as suas proles. Eles treinavam os seus filhos para serem grandes guerreiros e deixavam para os seus filhos as suas espadas como uma forma de transferência de título, poder e glória. Em diversas lendas e histórias infantis, como por exemplo a Excalibur, a lendária espada do rei Arthur, nas histórias do ciclo arturiano lá da Bretanha, a qual às vezes é atribuído poderes mágicos, ou ela está associada à soberania legítima da Grã-Bretanha. Contos estes que são misturados com uma certa realidade e denotam o poder à espada, não apenas como um instrumento mágico que é fincado numa rocha, mas que tem uma alma própria e anuncia a vitória, mas também traz consigo o poder e a soberania, mostrando para o mundo a escolha de seu rei, o destino e a glória de Arthur. Existem também aqueles que acreditam fielmente que as espadas estão ligadas ao grande espírito da guerra e que se alimentam de toda a energia desprendida em batalha, de suor, de sangue, lágrimas e justamente por isso ela tem um espírito próprio que pode dar poderes ao seu portador. Existem mitos onde espadas denotam poder e inteligência, força e agilidade ao guerreiro que a toca e que posteriormente se torna o seu dono. Um homem comum passa a ter grandes poderes por conta da lâmina, que é um gatilho mágico que dá autoridade àquela pessoa que está empunhando. Como um todo, a gente vê que por si só as lâminas carregam uma linhagem e elas têm poder, história e denotam ao usuário domínio sobre as forças do outro lado. Ela fere na realidade, ao mesmo passo que fere nos mundos espirituais, e na mão do mago ela tem sim a verdadeira essência, poder e controle sobre os mundos espirituais. Dentro da Wicca, o Atami é tido como a alma da bruxa, sendo o primeiro instrumento a ser obtido após os seus processos de iniciação. Ele não foi feito para ser usado como uma faca letal, como um instrumento físico, mas ele carrega em si a totalidade espiritual é, deste poder, suficientemente forte para ordenar traçados, lançar círculos mágicos, invocar e dispensar os quadrantes e outros exercícios e práticas que envolvem os mistérios iniciáticos de cada covem e tradição na bíblia das bruxas em uma parte do ritual de consagração é dito que o atame ele deve servir como força e defesa para contra todas as operações inimigos, visíveis e invisíveis, e que a partir daquele momento ele carrega a virtude e todos os poderes dos deuses. Ainda na Bíblia das Bruxas, a gente pode ver que o Atame tem todos os poderes da espada e que ele é a verdadeira arma da bruxa. A espada por si só tem a função de... Traçar o círculo mágico, dominar e subjulgar, punir todas as forças rebeldes e controlar esses seres invisíveis. Logo, o Atami tendo as mesmas funções da espada, juntos são praticamente a mesma coisa. O Atami é o símbolo do poder da bruxa, que se une à sua essência e se torna a extensão da vontade dentro do círculo mágico. É a expressão da criatividade e a letalidade do nosso desejo. Por isso, ele é um instrumento que pode pode ser usado para proteger a bruxa ou simplesmente para atacar, invocar seres e criaturas para trabalhar a favor da bruxa para o seu bel prazer. Traçar círculos mágicos é uma coisa muito legal de ser trabalhado com a Thames. controlar barreiras de proteção e também subjugar criaturas invisíveis, né? Ele serve para magnetizar e tornar a vontade da bruxa real. Os atames que são feitos sob medida, eles também têm uma grande conotação e são muito especiais, tá? Eles normalmente são pedidos por grupos iniciáticos é, e eles têm algumas especificações, certo? Com relação à sua fabricação. O atame pode ter especificações diferentes de grupo para grupo, mas em sua maioria as ordens iniciáticas pedem para que esse instrumento ele seja fabricado especialmente para o seu usuário contendo as suas medidas específicas da palma das mãos na composição da sua lâmina. O atame ele normalmente não pode passar de 30 centímetros de diâmetro contando com a extensão do seu cabo. Ele tem que ter um cabo de madeira preto ou o mais escuro possível. Em alguns grupos é sugerido até que o seu cabo seja feito de madeira de ébano. A sua fabricação ela tem que ser feita por um cuteleiro que é especializado em produção de instrumentos mágicos para que a lâmina ela seja devidamente preparada. Afinal de contas, existem grupos que pedem para que as lâminas sejam aquecidas em horário dia e planeta específico o meu atame ele foi forjado por um amigo meu o Léo ele também é conhecido como leopardo ele é filho de cuteleiro e ele cresceu vendo o pai dele desenvolvendo equipamentos para o trato do gado facões e facas em 2018 ele começou a fazer peças para ele mesmo por conta do seu amor pelas lâminas e com despertada espiritualidade dele ele pensou em desenvolver peças para outros bruxos para auxiliar esses magistas no seu caminho e na sua trajetória então ele desenvolveu a minha lâmina em um processo completamente artesanal esse projeto ele foi pensado com muito amor e muito carinho por nós dois para que ele pudesse sair do jeito que ele saiu e enviei, eu enviei várias referências para ele, ele deu opinião e a gente construiu esse projeto lindo. A lâmina, ela foi feita com as medidas da minha mão, seguindo os moldes tradicionais. O cabo, ele é de madeira escura, mas uma madeira nacional a gente optou por não trabalhar com, com outra madeira, sim trabalhar com uma madeira nativa, por conta dessas extrações ilegais que acontecem né, do ébano e do pau-rosa. É muito surreal essa, essa história e a gente não tem um controle muito bom de como essas madeiras como ébano importadas vêm para o Brasil, se são legais ou não. Então, se você quer conhecer melhor o trabalho do Léo e até, quem sabe, desenvolver o seu projeto com ele. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o Instagram dele e confira um pouquinho da minha peça. Agora eu vou ensinar você a consagrar o seu atame e despertar o espírito que está contido na lâmina. Antes de você começar o ritual, eu recomendo que você tenha todo o ambiente purificado. Se você não sabe como funciona uma purificação e um banimento, eu vou deixar aqui em cima nos cards para você uh, alguns vídeos onde eu falo sobre banimento, sobre purificação, para você aprender a fazer, ok? Outra coisa muito comum e muito importante dentro da bruxaria é que a gente trabalhe é, os nossos processos ritualísticos dentro do círculo mágico, para que a gente possa conter as energias, para que a gente possa ampliar o nosso desejo. Então, se você não sabe o que é um círculo mágico, eu também vou deixar aqui em cima, nos cards, um vídeo de círculo mágico para você aprender a traçar, porque é muito importante que você realize essa consagração dentro dele certo? Trace o círculo mágico e, nesse momento, se sinta à vontade, convoque os deuses, os elementos, as criaturas com as quais você trabalha, para que tenha nesse espaço sagrado todas as forças que você tem contato. Para essa consagração você vai precisar de um caldeirão com ervas em chamas um cálice com água incenso de sua preferência e nove cristais também de sua preferência Faça um círculo com os cristais em torno do espaço que você irá trabalhar, representando todas as forças da criação. Pegue seu atame e passe por cada um dos elementos enquanto diz as seguintes palavras. Você se torna sagrada a extensão de minha vontade. Ó oh, lâmina poderosa que me auxiliará na criação dos espaços mágicos. Me mantenha protegido de todos os seres visíveis e invisíveis. Neste momento, eu lhe dou a vida, meu atame de poder, seja a extensão da força criadora dos deuses. Responda e obedeça apenas a mim, de acordo com a minha vontade. Que assim seja e assim se faça, pois assim já é a partir de agora. Permaneça com o seu atame por um tempo, coloque ele perto do seu corpo, tenha contato com ele, então distraça o círculo mágico e vá para o seu cotidiano mágico trabalhando com esse atame para que ele possa criar uma conexão com você. Caso tenha ficado alguma dúvida com relação à Atame ou com relação a essa consagração, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com todo amor e carinho, certo? Se você fizer essa consagração, se você quiser me mandar foto do seu Atame, me marca lá no Instagram, arroba eu vou adorar ver a sua lâmina. E é isso, certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, um beijo, que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!